Fala aí galera, aqui é mais um vídeo do Félix gravando o Rainbow Friends Um jogo muito famoso que eu joguei, é claro E vamos entrar no busão aqui, né, no, no busão aqui O ônibus, pra gente poder começar o game E eu, eu lembrei que não dá pra pular nesse jogo, que é terrível oh, mas pelo menos dá pra agachar, né Ó, oh. putz, tutz, tutz é, não dá pra agachar não quero ser arqueiro aqui Ele não é arqueiro Ele não tem cara de arqueiro Ele tem cara de bacon As, as pessoas que jogam vão entender essa piada E vamos começar o capítulo O capítulo 1 um. Você tem que esperar um montão de jogadores Tem que esperar o 11 O 12 O 13, o 11, o 12, o 13, o 11, o 12, o 13! Vamos com. Ó, oh, dá pra agachar só, mas eu não quero agachar, eu quero usar a caixa, eu, tô, eu sou medroso! Ah! Tá bom. Mundo estranho. cara inverteu a placa né porque é um vagabundo e agora aí estamos caindo no num negócio de radiação morremos gente ah, fui arrastando meu deus que cena bosta aí tuts tuts tuts tuts tuts não quero sua ajuda não eu quero ficar dançando. Tuts, tuts, tuts. Ah, não quero, quero dançar. Oh, não! Meus blocos caíram. Tem que ter uma forma de ajudar. Coloca ele de volta e tenha boa sorte que tem uns bichos do capeta atrás de você. Não vou para aquele canto que o bicho vai pegar. E vamos para aqui que é um lugar muito melhor. Ei, deixa eu pegar um bloco. Ah, pega esses dois, vai. Inaxar. Coloca a caixa, coloca a caixa. Tá ali, tá, ali, tá, ali. Tá, tá tá, tá, tá, Sim, não. Estou com medo. Tá, se o bicho entrou ali, então não vamos por ali, né? Depois a gente vai por ali. O bicho entrou por ali, porque a gente vai pra lá, né? Esse jogo dá muito medo, gente. Eu fiquei sabendo que já tinha ativado uma, uma, uma opção que, que mostrava todos os blocos e até os monstros, né? Tá. Onde é que está esse bicho? que eu tô voltando? Se eu tiver voltando, eu vou por aquele. Meu Deus do céu. Tá. Peguei o bloco, né? O cara saiu. Peguei. Já pus dois aqui, né? O C e o D. E o F, o J e o K, o L, o M, o N P. Peguei mais um, vou meter o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Vou pôr mais um bloquito. Já ganhei cinco reais. Só uma caixa. Isso, vai embora, eu sou uma caixa. Eu sou uma caixa, tu não vem atrás de mim, não. Toda vez que eu tô com medo de, de jogo, eu, tô, eu falo baixo, não sei porquê. Eu vou de caixa, porque o bicho vai estar aqui, provavelmente. Então, eu não sei o que ele entrou. Ah, caramba! Nossa, ninguém foi aqui Vou pra mim. Que aí eu pego todos, é, todos não, né? Eu peguei todos eba que era só um ah, bicho O ah, bicho, o oh, bicho, oh, o bicho. Oh, bicho vindo, moleque. O oh, bicho vindo, o oh, bicho vindo. Meu deus, o bicho apareceu na minha cara. Então, tá, embora tá, bicho, tá, não, tá, não foi por aqui, claro. Tá, vou entregar o bloco lá pro teatro. Se alguém achar um bloco, só vai faltar um. Ó as pessoas aqui, tudo, tudo melado aqui, tudo cagado de medo. Vocês precisam ter coragem. Eu acho que eu também não tô tendo tanta coragem assim não, então né, é melhor ficar de boa, né? Não falar com ninguém, né? Daqui a pouco eles estão aí já, Daqui a pouco a gente vai completar já Só falta um bloco <coughs> E o jogo não quer revelar Onde é que tá esse último bloco e, e, ai, não. Vai dar porcaria isso daí Pô, O arqueiro aqui ó Cagado de medo Ai, ai, onde é que tá esse último bloco? O jogo não, re, não quer revelar. Vambora, jogo. olha ó, tudo cagado de medo. Meu Deus Ali, ali, ali. O bloco. O bloco que eu não sei como que a gente não conviu. Ah, tá sacado. Ah, pegaram. Vai, arqueiro! Vai, arqueiro! Confiamos em você, arqueiro! <fim> cacho, cacho, cacho, todo mundo! Cacho, todo mundo! Não... Cacho, o cara é burro, o cara é burro! Meu Deus, o cara é um safado! Caraca, o cara fez a menina morrer! Deus, querido, vamos, vamos, vamos! Você já fez muita bostinha no seu caminho! Primeiro amigo de Blue! Ei, arqueiro! Meu Deus, eu só precisa de uma caixa de uma caixa melhor, caixa. Caixa. Vai, velho, estou põe isso logo aqui. Vai, cadê o arqueiro? Vai, arqueiro, arqueiro, burro, Vem, arqueiro. Põe a caixa, arqueiro. Vai, arqueiro. Põe a Aê, completamos. Obrigado. Espero que Blue não tenha descoberto sobre isso. Hum, ele vai falar que não é a é, gente se preocupar com ele só porque ele não enxerga, mas ele esqueceu que ele cheira, né? Ele pode cheirar, gente. Descanse um pouco. Você vai precisar. Ai, ai. Aí temos. Descanso, vou ver um pouquinho de TV. Na verdade, eu vou dançar. Ó, câmera. Olha aqui, eu dançando. Tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, tuts. Tuts. Tuts. Ip, piu, ip. Tuts. Não queria dançar mais um pouco. Parece que a Green está acordado. Não me diga. Acho que ele sabe que você está aí. Não precisa se preocupar com ele. Ele é cego. Como ele pode ter pegar se ele não pode ter ver? E se ele escutasse, né? E se ele tivesse um ouvido grande? Já vou pegar os dois pacotes de comida. Ah, ninguém veio comigo, ó, tá. Só que ninguém ia vir comigo. Eu me sentir sorrindo. Pô, caixa põe caixa põe a caixa, põe a caixa. vai morrer. Aí vai, vai, bicho, vai, bicho, sai daí, velho. É eu, eu pensei que ia dar. Se eu tivesse ido, mas calma aí, quantos Eu acho que perdemos, né? Perdemos muito. Mas esse foi o vídeo, gente. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Eu acabei. Morrendo, mas faz tudo parte. A gente morre uma vez e sobrevive. A gente morre, sobrevive. Morre, sobrevive. Morre. Tá, e esse foi o vídeo. Se vocês gostam. É, eu já falei. Então só. É só, tchau.